Hoje a gente vai mostrar a nossa nova casa lá dentro. E aí Thaís, está animada? Muito! Pessoal, para quem assistiu o vídeo de ontem, viu que a gente mostrou a nossa nova casa por fora. Vocês viram a situação que a gente mostrou, a gente vai arrumar. Tem uma piscina ali, ó. Mostra aí Thaís. Olha aqui. o Cauêzinho. E aí Cauê? Olá, oi! Gostou oi. da nossa nova casa? Tá feliz? Não vai ter que arrumar ela, né? Véio? Tem bastante coisa, né? <risos> uhum acordou agora há pouco tá meio sonolento né filha uhum. e hoje pessoal a gente vai mostrar a nossa nova casa ali dentro Tá então, é isso é top né muito é top galera a gente vem para quem assistiu o vídeo de ontem quem não assistiu corre no link da descrição assiste o vídeo primeiro para vocês verem essa fase essa série que a gente vai soltar no canal da nossa nova casa e agora Vamos lá para dentro. Não se assustem com a sujeira. Tem muita sujeira. Deixa muito like, se inscreve no canal e venha conhecer a nossa nova casa. Pessoal, vamos entrar aqui. Cauê, apresenta a casa para nós. O que, que é aí? Já de entrando assim. vai tá, ter é um que dá uma limpada boa aqui. Cozinha. A cozinha. Pessoal, aqui é aonde nós vamos colocar uma mesa, né, Thaís? Uhum. Ó. Pessoal, aqui é uma cozinha de estar, eu acho que fala, né? É, a gente vai colocar a, a mesa aqui, as coisas, a gente não sabe ainda como que vai ser, vocês vão Temos colocar. Temos uma ali. escada. Temos uma escada. É aqui embaixo da escada do um E a gente vai colocar. Mostra lá pro pessoal. Que a gente vai colocar as pedrinhas aqui. Tá? Ah, sim. E aqui, pessoal, aqui é a cozinha. Cozinha. Olha que cozinha grande, gente. Olha isso. Tope olha. É isso. Tem um fogãozinho aqui de quatro bocas. Uma pia. É, os armários, né? Já temos uma cortina. <risos> é, pessoal, olha aqui como, como olha vocês sabem. Essa casa aqui tá abandonada já faz um tempo, né, Thaís? Sim. Que é o lugar da geladeira. Parece até que a casa é assombrada. Gente, não vamos mostrar dentro do armário tudo, porque nossa intenção é só um tour, né, Thiago? Um é tour pela nossa casa nova. Tem uma bancada aqui, ó, comidinha pra daqui a pouco. Sim. É, porque Qua... nos armários tem quase nada, só tem sujeira. Só tem é. sujeira. Quando a gente arrumar a casa tudo, vocês vão acompanhar essa, essa saga no nosso canal. A gente vai mostrar detalhes tudo para vocês. E a gente vai fazer um tour completo. Daí. Esse vídeo aqui é mostrando a situação que a gente pegou, a nossa nova casa. Aqui, pessoal, tem a, aquela outra porta. Quem assistiu é que o vídeo lá... Sobre. Essa porta aqui sai bem no buraco, né amor? É. Que sai, tá no teto. Sai na, é, lá fora tem um buraco no gesso. É assistiu sabe que sai essa porta aqui pessoal uhum. aqui nós temos um banheiro lavabo bem grande isso. Oi. nossa ele é bem grande né grande olha esses detalhes que lindo gente tem luz amor tem tem, tem. ah ela ensinou não tá funcionando nossa tá funcionando é, aqui a ó tem que trocar as naxi é vento é vento Esse é o ó gente então aqui é um lavabo bem bonitinho ó. Dá pra... Aqui agora pessoal a nossa sala. Que sala. Enorme. Grande. Aqui é a outra porta principal, né? Que sai na lavanderia, Que Tem uma janelona. Aqui é tem um negócio tipo passagem secreta. É um quarto secreto do Cauê, né, Cauê? Não. <risos> Lá em cima você vai? Aqui é a nossa sala, pessoal. Vamos pôr uma televisão, um sofá? Sim tem uns os detalhes ainda... no gesso, ó, muito bonito. A gente ainda não sabe como que a gente vai montar ela aqui, né, Therese? Sim. mas yes. sei. vamos lá em cima, galera. Aqui tem outro interfone, você tinha falado de interfone lá ah, é. fora. é. Foda. arrumar, porque tá caindo. Vamos ter que arrumar. Tem um lá fora, tem esse daqui. Vamos subir. Vamos subir é. com o quartinho do galera Cauê, mostra lá o seu quarto, vai. Primeiro como cômodo lá de cima, Cauê vai mostrar o quarto. Mostra o seu quarto, quero é, okay. bem? Pode entrar? Tem gente aí? Desce Esse nessa. é o um novo quarto do Cauê. Uau! Ó. Temos uma trilha, eu acho que é assim que é, fala. Porque... Não, não, não, não, não, não é uma não. É, Dá Tem, pra sim. você fazer chamar os seus amiguinhos pra dormir aqui? As namoradinhas? Ah. Ah temos um guarda-roupa. Guarda Olha, temos um guarda-roupa enorme, enorme pessoal. muito grande. Que é tudo meu, tudo seu. É. Aqui tem um rack, né? Que Vai. dá para colocar a televisãozinha para é. ele. A dá a televisão dele. E o cauê tem a grade, gente. A grade. isso aqui é, é muito importante para é, criança. E aqui pra dá para ver um pouco da piscina ali, pessoal. É, é pra ser baixinho. É, fazer pra ver assim, porque você não O Cauê tem um ar ali no quarto dele já também. Um ar-condicionado, ah, as luzes são as mesmas, mas é bem legal porque tem todos os móveis, né Tiago? Todos os móveis. Esse aqui é o quarto do Cauêzinho, tá feliz? Sim. Sim. Gostou? Fala pro pessoal lá, você gostou? Sim. Top? Não, e também. É, tem bastante coisa, né? Agora, pessoal, a gente vai pro outro quarto que é onde vai ser o... o seu. O meu cenário, o meu, o meu escritório ali Pra onde a gente vai gravar nossas publicidades é, Fazer os vídeos, né Thaís A edição é uma, ali, né A edição, aonde né? vai ser a parte do, do meu trabalho mesmo ali do... Gente, e era uma das coisas também Que a gente via muita necessidade, necessidade. no apartamento Porque o Thiago não tinha uma mesa pra, pra poder apanhar o um notebook Pra apanhar as coisas dele E ele mexe com isso, ele trabalha com isso Ele ficava na mesa da cozinha Com uma cadeira da cozinha, com dor nas costas então assim, era, a gente viu uma necessidade enorme dele montar um cantinho pra lá ele. Mas não tinha nem como montar, porque era muito pequeno. Dois quartos? Um quarto é. era nosso, certo do Cauê? Só, só sei que põe uma parede na varanda e fazer o trabalho. <risos> e tinha que gravar algumas publicidades, né? a gente tinha que ficar lá em pé, na, no quarto. Você e... fica o tempo todo no computador ah, trabalhando, é. né? Passando é. os vídeos, fazendo Aí não tinha coisas. nem como fazer uma, um vídeo bacana, de uma publicidade, né, Teresa? Agora vai ser sensacional. E fecha aquela porta que é do nosso quarto principal. Ah, gente, tá muita sujeira, ó, muita sujeira. Aqui, pessoal, o um outro aqui, ó, em cima. Primeiro vamos mostrar o banheiro, tá. depois a gente mostra aqui, ó. Pessoal, esse, esse é o banheiro... Que vai ser pro seu estúdio ali, né? É. Ó, o que temos que arrumar um... um espelho, porque um espelho. tá feio isso daqui. Aqui, pessoal, a gente Cair vai ter que mandar o gesso, arrumar lá embaixo, arrumar aqui. Caiu tudo, gente. Tem que lavar bastante. Tem que lavar bastante. Ali tem um chuveiro, Tiago, que aqui já tem aquecimento com é, placa solar, placa né? Solar, água, Isso água é quente, bom que, ó economiza. Ah, é. Aí tem ó, ali a parte de tomar banho, tem né? Banho. Tem banheira mangueira ali. De... Duas torneiras que quente e frio. É, é quente. Tiago, é chique demais, né? nunca aqui, não sabemos usar nada. esses crentes, Tiago. Meu Deus Eu do céu. Eu acho cinto. que deve estar desligado o registro aqui, né? Tiago, né? não é velho? Evento. Não vai apanhar toda essa casa pra aprender a mexer vai, nessas senhora. coisas? A gente tem Vamos aprender junto com vocês. E olha que lindo esse detalhe aqui, ó. Tá vendo? Olha a minha casa. Ele deve ter algum. Ah, Não. É lá, ó. É lá, ó. Mas uh, é verdade. É Depois de a gente vê. Aqui, pessoal, vai ser aonde vai ser. Fecha a porta. Fecha aí, pera fecha aí, fecha aí, fecha aí. Aqui, pessoal, vai ser aonde vai ser o meu estúdio. Tá tela escuro aqui, né? Vem conhecer! Olá! Olha o novo estúdio do Thiago. Vocês vão ver muito vídeo dele aqui. Mas vai ter muito vídeo meu aqui nessa parte. Vai ser um dos locais onde vocês mais vão ver eu. Aqui dá para guardar todas as coisas, lâmpada, tripé, lanterna, é, as câmeras, os gente, tem gente, a gente tem tanta coisa, vocês as veem assim, às as vezes vocês falam, nossa, mas fica cada lanterna daquela é enorme, aí tem mais os carregador. É carregador, nossa, nossa isso é muita coisa, isso é muita coisa, e aqui a gente vai conseguir organizar tudo, vou fazer um cenário com a... Aqui era pra colocar uma televisão, né, mas é a gente que... não vai ter, a gente não vai ter televisão nesse cômodo aqui, então a gente vai... Ah, tem um, buraco tem um buraco O Thiago tá querendo, então, então pintar essa parede, né, amor? E fazer um é. cenário. Aqui, a gente, esses espelhos, a gente vai deixar, porque é bonito, né, amor? É. É. E a gente vai ver, a gente tá pensando, né? De colocar uma mesa de computador. Então a gente não sabe como que vai ser se é realmente isso. Aqui tem um buraco, pode entrar barata. É verdade, filho. E aqui vai ser pro Thiago guardar os equipamentos dele. Isso. Aqui. Glória a Deus, hein, Thiago? Você até se sentia falta, né? Nossa, cara, era é uma das coisas que eu mais precisava. Era é um estúdio, um cenário pra mim, cara. Vocês vão ver, cara, eu vou deixar esse, é. esse cenário muito top, vocês vão curtir, cara. É. Eu vou até deixar. É, os espelhos. Eu vou até deixar fazer enquetes no meu Instagram. Quem, quem não me segue, vai lá e me segue. Vou fazer enquetes pra vocês me ajudar a montar o Isso estúdio. Isso mesmo, né? vocês aí que vão montar um estúdio, vocês vão me ajudar, com o estúdio, Vamos hein, galera. Bora lá então pro uhum. nosso, nosso quarto. Ó, já dá pra gente fazer uma enquete dessa parede. Ou deixa branca ou faz aquela cor que a gente tava pensando. Eu... Vamos fazer uma enquete. Ó, corre lá no meu Instagram que eu vou deixar uma enquete para vocês vou que cor que eu deixo essa parede aqui. Fechou? Então agora vamos pro quarto principal, que eu que quero apresentar. Então, vai lá, deixa eu fechar aqui para Pera aí, deixa eu fechar aqui. Vamos ver se tem dois aí assim. Eles. Não. Não tá, tá queimado. E aí, Thaís? Esse é o quarto. Suíte Master. Tem. Olha, nossa. Uh, uh, olha, olha isso, <risos> gente. Caramba, vem, Thaís. Gente, era é o meu sonho ter um. Ter olha, um quarto, tem um almoço no nosso quarto, galera. E o, meu, e o meu outro sonho era ter um closet. Que aqui. Que tem é aqui um closet, Thaís? Tem um closet aqui? Aqui ah. tem um outro guarda-roupa com espelhão Olha é. lá Olha as é. fotinhas. Galera, cês, a gente vai começar a fazer muito mais story, né Thaís? Sim Vocês têm que acompanhar lá no Instagram também, galera Gente, a sacada aqui não dá pra mostrar muito, senão vai mostrar a rua Mas mostra aqui, amor, ó Ó, aqui dá pra ver, né? Dá é Aqui tinha uma porta que é. vinha pra sacada Mas daí foi desmanchar, tirada a porta e agora integrou tudo isso daqui Aí a gente vai colocar uma cortina, tudo legal é, é. Vai, eu saber e agora? Lá é, peraí. Gente, temos uma porta secreta. Abre aqui só para o pessoal ver que é um, um guarda-roupa aqui, ó. É, é, é, é. Tem um guarda-roupa, pessoal. É, então, tem duas corrente. portas. É. Controle do ar. Ó, assim que ela saber que tem um, uma porta secreta aqui. Tem uma, nós temos um tem uma passagem secreta, pessoal. Uma passagem secreta. É um Esse aqui. é o nosso. Foi. Closet. Oh. Gente. Olha isso pessoal, ó. Que, que sonho, tá feliz? É isso? Olha o tanto de guarda-roupa que a gente, gente tem, tem aqui melhor. pessoal, é. tem muito guarda-roupa A primeira boa. vez que a gente foi aqui não tinha mais, é verdade, gente tem muito, muito, eu não tenho nem roupa pra tudo isso, tá? Aqui, isso. aqui ó, aqui ó, aqui é gavetas né, Gavetas. Ó, tem várias gavetas aqui ó, tem uma outra porta aqui ó, de vidro, que ali vocês vão ver, que, que vai vocês... pro banheiro nosso é olha bom. o espelho que a gente temos aqui. Temos um espelho gigante, temos um espelho lindo, gigante. maravilhoso. É. E aqui é o banheiro da suíte. Aqui é o banheiro Suíte Master. Gente, eu não sei mexer nesse estranho aqui, olha aí. Eu acho que deve estar desligado é. o registro. Esse espelho desligado. também tá bem fininho, né, amor? Tá bem fininho. Olha, ah, pessoal, pessoal a gente. Olha não... os detalhes, que bonito. Olha, o bando também tá fininho. Tá. Tem, ó. Um. E aqui tem um, um chuveiro também, daquele né, de. Coisa, né? Vou abrir aqui para sair esse cheiro de fechado. Esse cheiro de feno. É bem grande, hein, Thaís? gente. Estamos muito, muito, muito, muito felizes. Espero que vocês também estejam felizes com a gente. A gente sabe que vai ter muita gente desejando o nosso mal, né? Mas esse vídeo aqui é para quem gosta do casal fracão, né, Thiago? É isso aí, Thaís, estou feliz demais, hein? Muito, né, Thiago? Que conquista, né? Conquista. Pessoal, isso aqui é uma, é uma conquista que a gente. Estava até né, e... Indo atrás para conseguir, né? Até sim. Deu certo. Sim. Graças a Deus. Espero que vocês estejam felizes com a gente também. É claro que a casa tem muita coisa para fazer. Vocês devem estar tá Vocês viram a sujeira, Ela estava abandonada, pessoal. Estava parada já mais de seis meses até isso. Mas isso não abala nós, né? Não, nossa. não. Estamos é? muito felizes. E a gente vai fazer essa etapa é, ajeitando essa casa e mostrando para vocês. Espero que vocês... Fiquem felizes aí com a gente também, né? Tem... Se vocês quiserem ver um, é, a é. gente limpando, né, Thiago? Ou organizando jardim, essas coisas, comenta aí embaixo que a gente vai filmar tudo pra vocês. O que, tá que você bom. quer falar? É. E o esporte tá mais, mais sujo do que isso daqui. É, é verdade. Você gostou, filho? Tá feliz? Sim. Tá? Então tá bom, é por você. Galera, deixa muitos likes, se inscreve no canal hum. e acompanhe essa saga da nossa nova casa a Casa do Furacão. Estamos juntos.